montar um arquivo local, eh, saiba que é um empreendimento um pouco complexo, sobretudo na manutenção. Eh, o, o arquivo PT faz isto eh, de uma forma macro, tem 5 milhões de páginas, são números assombrosos, 200 terabytes de, de dados, os, os servidores são 60 e tal, ou 70